Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós falando no Leonardo Carvalho. Vim trazer para vocês hoje um vídeo que, cara, me impactou muito, tá? Eu vou falar para vocês desse curso Net Milionário, que é do Ruiter, que é esse menino aqui, ó, que é um menino novinho, de 22 anos. Tá vendo? Olha só. É, esse menino, ele conta uma história que, assim, não tem como você não ficar impactado com essa história. O que acontece? Ele tem 22 anos, ele aprendeu marketing digital faz pouco tempo, tá? Ele aprendeu com o Pedro, que é um amigo dele. Ele pegou o pouco que ele sabia, botou em prática, aplicou e ele teve um resultado incrível ele fez mais de um milhão em menos de um mês e como é que ele teve esse resultado ele junto com outros ele mais dois sócios né o Pedro mais outra pessoa fizeram um produto que ficou em primeiro lugar lá na na, na monetiza né que é a plataforma de meio de pagamento e ficou com 100 bases né que é o topo e vendeu muito tá então assim aí você deve perguntar caramba como é que um menino tão novo assim consegue fazer aí ó por, é, mais de um milhão em menos de um mês sabendo pouco de marketing digital Sim, primeiro que ele estava com as pessoas certas, tá? Segundo que ele aplicou o que a grande maioria não faz no marketing digital. As pessoas ficam estudando eternamente e nunca botam em prática. Então, assim, ele começou, conseguiu botar em prática. E só a parte dele, né, se você ficou chocado com esse valor de um milhão em um mês, aí saiba que isso evoluiu, né? Então, assim, é, passado mais um tempo, ele já estava com, tá, né, com 2 milhões e 200 aqui no, no método 3 milionário. E no oráculo milionário ele está com 445. Isso é só a terça parte, né? Na, na sociedade. Então assim, é, eu fiz questão, né? Porque o curso que ele está tá vendendo aqui é um curso ó que está em promoção de 447, que é o valor normal de curso de marketing digital. Ele tá vendendo por apenas aí ó, sete vezes de reais, tá? Ou dá 49,90 à vista, que é muito menos de uma pizza, muito menos aí que um lanche do McDonald's, tá? Que depois de mais meia hora você já está com fome. Então gente, eu fiz questão de comprar o um curso dele, tá? 49,90 para a merreca, tá? É muito barato para ter um curso isso, e já posso falar, eu não terminei o curso ainda, que comprei, foi ontem, já fiz várias aulas, e eu posso falar para você o seguinte, tem muita sacada legal aqui, tá? Se você fica desmerecendo, a ah, na 49, não compra porque é muito barato. Aí ah, outro, você não compra porque é muito caro, você tem que definir. Isso aqui é uma ótima forma de entrada, entendeu? No marketing digital. Se você não está entendendo como é que o cara fez um milhão, é, produto digital, monetize, gente, vai vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o um link, para você, primeiro para você ver o vídeo de venda deles e entender o que eu tô falando, e, e você também com certeza você vai ficar impactado com o vídeo. E o resultado dele é surreal. Então você tem aqui a parte dentro do curso, que são são vários, são vários seis módulos, se eu não me engano. tá São 11 aulas no primeiro módulo. Depois você fala de loja virtual, também é comércio eletrônico, que também é uma oportunidade. Fala um pouco de dropshipping. Você fala de, de mercado de afiliação, mercado de marketing digital. Eu acho que é muito interessante, tá? Não vou ficar falando todo o curso aqui, porque senão pode ficar cansativo esse vídeo. Mas eu recomendo para vocês o seguinte. Vai no link aqui embaixo, dá uma olhada. 49 merrecas. Vale a pena. Tá? dá uma olhada no curso dele, vê tudo o que ele fez e se você entender o que ele fez, você vai ver que é, que é, muito, que é super possível para você. Tá? Tem muita gente que por causa da correria, da vida, ela pega alguma coisa, uma tarefa automático e começa a fazer Uber e não tem tempo para mais nada. O cara quase de manhã, entra no carro, fica o dia inteiro rodando tá? e ele poderia fazer esse mesmo valor que ele faz no Uber, até mais, né? bem mais, é... porque ele pode escalar isso. É, em casa, trabalhando, fazendo outras coisas perto da família e ganhando dinheiro aqui, por pelo celular, tá bom? Então, assim, não é, não é difícil para mim. É, muitas vezes eu estou trabalhando e escuto o barulho de venda, né, uma, uma notificação de venda. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, isso aqui está sendo resultado para hoje, por exemplo, eu vendi R$64,00, que a é pouco, né? Mas onde, ontem foi 334 tá? É só você fazer uma conta aí, ó, 334 Vezes 30, daria 10 mil reais se eu repetisse esse valor todos os dias. Às vezes vendo mais, às vezes vendo menos, tá? Então assim, hoje esse mês eu tô um pouquinho abaixo do mês passado, mas assim, isso, a qualquer momento pode virar, porque a gente tá trabalhando né, tá para melhorar isso. Eu tenho um saldo pendente lá de 3.875, e um saldo total de 4.200. Às vezes varia, cada dia vai entrando o valor de vendas do mês passado, então, assim, cara, não estou entendendo nada, o que, que é isso? Me explica, tá? Vou deixar aqui embaixo o link. Primeiro, faz o curso, 49, muito barato. Segundo, vou deixar o link da monetização para você conhecer um pouquinho melhor, tá? Se você não está entendendo o que, que é isso. Vale a pena sim. Isso aqui é só monetização. eu também tenho da Hotmart, tem mais 5.500 lá na, na Hotmart. É super possível. 90% das pessoas não têm resultado, por quê? Porque elas querem começar a fazer, fazem de qualquer jeito, é, ou estudam e não aplicam, ou não estudam, não aplicam, não fazem nada e ficam falando mal do mercado. Então, assim... É, no mercado, onde 99% das pessoas, tá, de uma forma geral, estou é, falando do mercado de trabalho, CLT, tá, trabalham para caramba a vida inteira, nunca não ganham nada, você aqui, você trabalha de forma escalada, ou seja, você bota um produto na internet, onde você, ao invés de vender para uma esquina, você vende para o Brasil todo, tá? Se você não está entendendo muito bem meu canal, que tem vários vídeos que eu explico, tem vídeo aí, volta nos meus primeiros vídeos, você vai ver que eu estava começ... acabando de começar, e eu falava muito que eu tive comércio, eu trabalhei ó, 10 anos com comércio, e assim, e aquela coisa de você ah, faturei, sei lá, 70, 80, 100 mil no mês, tá? Mas tu pagou tanta coisa, mas no final das contas não sobra quase nada para você, né? na verdade sobraram dívidas, né? E o risco é gigante. Então esse mercado aqui é o mercado que você trabalha sem estoque, ou seja, os produtos são digitais, sem produtos, e melhor, você tem produtos físicos também que você pode vender, mas sem ter o estoque, isso aqui é uma coisa revolucionária, tá? Então assim, poucas são as pessoas que têm a coragem de, de entender e começar a iniciar uma coisa nova, tá? Mas quem tá começando e tá fazendo isso aí tá encontrando o cena Azul. Então, gente, assim, o curso tá aqui, tá? Recomendo fortemente para você começar a fazer, a aprender. É uma molecada nova, é um jeito extrovertido de falar, cai dentro, porque essa molecada ela tem muito mais para ensinar do que vocês imaginam, entendeu? Enquanto você fica aí por, é, preso é, na, na operação do teu trabalho, essa molecada tem tempo disponível para estudar em casa na internet. E quem está estudando, tá se dando bem, tá bom? Então, realmente, eles têm 22 anos, mas eles têm muito para ensinar e pode ser isso para você, pode ser pro seu filho, tá? Então, eu recomendo fortemente aí para você investir esses 49 merrecas em, em conhecimento, tá bom, gente? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.